a estação está aqui ó é um dos cartão postal de Franca e nós não não, não temos a dimensão do valor histórico desse patrimônio quantas pessoas aqui aqui era a porteiro aqui era porteira a porteira cancela na a época cancela é Onde passava a, a, a, tinha, a mogiana tinha, tinha fechado fechar, tinha de fechar para o passar. depois passava. o povo passar aqui os é, é, armazéns, aí agora nós vamos passar aqui pertinho, uma comida muito boa aqui bonito. no JJ, é. o, o, o, o, o Tedes, olha que beleza de construção isso aqui, vou passar mais devagar, não estou querendo nem, olha a riqueza. Isso aqui é tudo... E, então tem um projeto de transformar, é transformar isso, aqui isso aqui no mini precisei... Loja e tal, mas o prefeito foi foi falou tal, e tal. Olha, por enquanto nada. Hoje está a moradia do povo. É, mas precisa de ser mudado. Isso tudo, Nelson, o isso é um sintoma de que vai mudar. Porque a, a cidade não, não comporta... Um... Uma situação dessa. Isso aí está é... indo pra... Não, aí está aumentando, viu, pastor? Está é. aumentando. O senhor sabe que até cometa é. o cometa saiu daqui que não suportou. Aí, ó. Você não tem. cabimento. Tá uma pequena crocolândia. É. Não tem cabimento. É. É. Ah. Nós estamos aqui. Então você andou na Mogiana, Pérez? Ó, oh, aqui nesse lugar, mais ou menos aqui. Só sabe que o jeito que pegava lugar, né? Pra você sentar na viagem. Era fundo aqui, né? Não, que é a, a só Morgiana. sabe que o jeito que, que era. Não, não, não sei. Só tinha de jogar o paletó no banco. Do lado de fora. Do lado de fora. Aí jogamos. para marcar né? o lugar para você. Marcar o lugar. Aí uma veinha sentou. E quem conseguiu tirar essa veinha? Ninguém. Perdemos o lugar. Olha, são Não. A gente deu uma moeda. Não. Ó, ah. aqui tá, tá fazendo esses meninos. Hum. Fica tá morando aí. São é. todos aí, viu? É. Ô, aí você foi em São Paulo quantas Várias vezes? vezes? Várias vezes. Você sabe o que, é. que, que nós fazia no meio do caminho? O que, que vocês faziam lá? Ó, pra passar a noite, ué. É. Sabe aquele negócio... Pegava a aliança e. É. Nas mãos. O senhor já brincou Já, lá? já. Você tinha de adivinhar onde a aliança estava. É, mas era bom demais, Passar aliança. Você tá sabe que quando eu era pequenininho, sabe o jeito que eu dormia? É. Entra Entre um banco e o outro, aí punha as malas ali, uma coberta ali e a gente ia dormindo é. ali. Agora estamos passando aqui do lado de baixo, é. que ali eram os fundos aonde Embarcar, Outro né, projeto prestação. bom da, da, da administração da prefeitura foi a abertura daquela rua ali. Não tinha. É, é. Aí abriu aquela rua, ficou muito. Aqui, bom. aqui é o.. É, eu tô vendo aqui o carro que está aqui atrás. Ó, isso aqui Mas ficou é um ruim, só. isso aqui era para ter uma segunda rodoviária, que o senhor sabia, né? É. Quando estava reformando lá terminal de ônibus era para fazer aqui um, um terminal ó só reformou esses lugares aqui era pra ser todinho coberto a franga do imperador isso aqui, ah, olha aqui um lugar bonito aquele lugar ali também vai ficar bonito cuidado aí com também. esse pedacinho aqui se, se der uma bobeirinha aqui, bate é claro. Tá vendo como ficou bom aqui, pastor? Ficou ótimo. Essa rua aqui, ó, mas ajudou demais o trânsito. Às vezes o ônibus tinha de ir pra cá, tinha de ir lá e dar a volta. Agora aqui, ó, já vira aqui, ó. Entra na estação. É. É porque essa, essa rua aqui é General... É General... Teles tá aí na frente. Teles, né. Tá aqui pra trás. O senhor tá... lembra das pinguelas ali embaixo do Pontilhão? Lembro. É... não, aquelas eu não lembro não. Lembra Essa, não? essa, essa praça aqui, como é que chama? O... Sabino certo? Lourenço. Essa pra... não. não. Sabino Lourenço pra trás. Não, aqui é não recordo. Olha que praça bonita. Nem tem... nem... Hã? Ali o é um tá bom... Né? Tá filmando aqui, tá filmando aqui. Tá filmando. Essa praça é muito ah, bonita. Ah, eu acho que ficou... Acho que vai ficar boa essa filmar do senhor. Ô Tédio, eu vou só descer aqui para nós dar mais uma entrada. Não, pastor, ó. Eu a... quero que agora nem sei que hora é. Que é, 10h14. Ah, aí marca a hora aí? É. Maravilha. Eu nós, é. 11 horas em casa, estou satisfeito. Aí, ó. Aqui é o Xavier. O Xavier. Correio é. na esquina. Correio aqui na esquina. E agora essa avenida que vai lá para nós não vamos entrar, mas se o senhor quiser ver a casa onde era da Dona Eunice, que hoje é da Helenice... eu vou vir aqui só para dar mais uma, uma viradinha ali na O senhor quer ver a casa onde era da Dona Eunice? Aí depois eu passo lá. Essa aqui é General Teles. General Teles, General, General Teles, General Carneiro, Voluntário da Franca e General vamos dar uma viradinha ali só pra... Eu gosto mais desse centro, o centro é bonito. Você vai filmar aqui, você fica entusiasmado, você esquece de pegar a periferia. Ô, Reverendo, o, o senhor, senhor viu tão... a quantidade de prédio que nós temos em Franca? Franca tá crescendo. Não, mas tá bonito demais, ó. Tá, tá bonito demais. Aí ah, o meu amigo foi embora, o Paulinho. Quem que é Paulinho? Paulinho da Mobes? Xavier? O, é o Paulinho é. Cardoso? Não. Ray ele foi embora o de Franca? Não, morreu, é. Ah, o Paulinho era, ele era muito amigo do do Marangoni. Marangoni. Aqui tinha um poço de gols Sim. Não sei como chamava esse poço, eu lembro dele funcionando. E aqui são casas antigas tem esse preserva Isso aqui ali na frente era, era um restaurante real. real. Parece que está Lucas. Será eu... que não fechou? Fechou. Mas um tá bom aqui, viu? É. Ó, e aqui é meu amigo Badi, a igreja. A igreja aqui, o aqui no o badi. O tá dando dó de ele ver. Tá, ele tá idoso. Tá. É meu amigo. Eu tirei muita história dele aqui ó, na estação. deixa eu te, contar uma, deixa eu te ah. contar uma história de 1982. Eu ia subindo aqui. Eu, a Eunice, a Carla e o Gustavo. Aqui, ó. Tá até uma paradinha. Tá vendo ali aonde tá ali? Eu só filmar aqui. Ó, pra pegar. Carlos Xavier. Sim. Dá é para filmar ali Carlos Xavier? É Carlos Xavier. Carlos Xavier. Eu tenho história dele Ali, Ali era Escola Guarani. Eu ia subindo aqui e a Carla fazia o tratamento de dente lá perto do Regional. Larguei a ali perto daquele poste e voltei. Assim um estalo. Vim aí e perguntei quanto que ficava uma carta do motorista. Cheguei lá e falei para ele: vou tirar a carta. E tirei a carta. Assim, ó, de uma hora para outra, era aí. Guarani. Olha Tudo é... tem história, né, Tudo pastor? tem história. Essas construções antigas aqui. Ô, Télio, você tá aqui comigo hoje. Você, você chegou a namorar aqui nessa praça Sabino Loureiro? Ó. Oh, vou te contar a história. Quer parar um pouquinho? Vou. De... Aí tinha a linha de trem, tinha? Tinha. Uma... Be... Certa vez durante o dia, eu vinha pra cá, aí uma morena ia pra lá, aí eu olhei pra trás, a morena ouviu. Isso foi durante a semana. E eu vinha todos sábado. você sabe como é que funcionava a praça aqui? É, é tinha o, o, o rodízio, né? O rodízio. As moças andavam pra um lado, e os homens... Aí eu, eu estava aí. E sempre a Eunice vinha também. Aí essa menina eu vi, a hora que eu vi era ela. Aí tal, tal, eu sei que comecei a namorar essa menina aqui. Depois nós desistimos, depois correspondia com outra menina. Foi quando eu afirmei com a Eunice. Mas a Eunice a gente ela dava a volta direto aqui. Era é, é. com as irmãs, colegas. Aqui tinha o um senhor. Isso aqui era, tinha o um zig-zag aqui. É. Você ia ali, você ia ali. Pagava pra, pra tocar uma música. E quem é que colocava a música? Vamos ver se você sabe. Não recordo. Eu sou lá... É, é, Não recordo. Mas só, é, o, Taço, o senhor... Taço. O senhor... Olivar Tasso O senhor conhece, conhece bem as pessoas, então, então tinha essa história. Aqui na mais ou menos nessa rua aqui, na rua, na rua de baixo, a, a, os muros naquela época era tudo baixinho Então às vezes a gente ia lá, pulava o muro, sabe pra quê? Sabe pra quê? Pra que é? Vou ver se você fez isso. Não. Você não sabe? Você não. falou não por quê? Você não sabe? O que é que você fala? Eu apanhava cravo, apanhava cá para dar para as meninas aqui na praça. Era ah. tudo isso aqui era divertido, é. isso aqui era bom demais. Eu, eu, quando hoje eu não fiz? tem mais isso. A moçada hoje não sabe quer quer viver. Aquela época nós sabíamos. Isso era todo sábado, nós aqui. Aí depois que a gente começou a firmar, a firmar na mocidade. Aí, aí parou a praça pra gente. Mas essa praça aqui tem história. Quantos namoros iniciou aí nessa praça? O senhor chegou a dar a volta aqui nessa praça? Não, não, Eu sou lá da Barão. É? É lá da nossa. O senhor veio pra, pra Franca você. o senhor tinha que Eu estava eu no seminário já. Ah, não. Então foi. Senhor... Ah, eu, eu aproveitei bem mesmo a cidade. Aqui era o Cine Odeon. Odeon, sim. É. Conversei com o um moço lá em, em Cristais Paulista que passava os filmes aqui. Oh, tem aquele filme, Joguinho. O senhor chegou a assistir o filme Joguinho? Joguinho, não. O senhor sabe quem foi Joguinho? Joguinho foi um... Cangaceiro. Cangaceiro, depois se reverteu. É. Eu assisti o filme aqui durante o dia, durante o dia. Aqui você ficava aí, de repente tinha tinha duas sessões, você tava esperando terminar uma para depois entrar. A hora que abria, você queria pegar os melhores lugares, você pulava por cima de carteira. Então era meio bagunçado aquela. Aí ó, a gente porque é contramão, a gente vai só fazer o registro da casa do subinidito ali na esquina, para baixo ali, ó. Mas, mas o senhor não vai descer, não. Não, porque é contramão. É. Né? Mas o, vamos fazer o, o, o, o lembra, registro. O senhor lembra dessa história de contramão não? não? Não, tinha nada de, de Você já me contou. Não, é mas é lá na, na Vila Nova. senhor ia pra igreja. É, é. Tá lembrado é, agora? É, é por causa da rotatória ali, Então, né? mas aí o senhor é. entrou, e ainda pegou e falou assim Não, eu sou pastor da igreja, eu estou em cima do horário Mas tinha mudado o, o, o é, trânsito daquela... É, eu sei, que... não, isso acontece, você faz é. parte da vida É por isso a, que eu falei que Aqui o Benedito Simões Sim. é, foi o que devo pro... Ó, ó muita obrigação a essa família Ele me ajudou muito na internação do A dona, ah, é. dona Carneiro, como é que chamava a mulher, a esposa dele? Oh, da esposa dele, é recordo. um recordo muito bem do filho dele, o Ditinho. O Diti. Agora eu tô passando aqui com a outra visão da Cotai. Cotai. Você passou por aqui agora mesmo? vindo, né? eu sei agora, tô passando com a outra visão. Da... O senhor quer descer na rua né? Quem? Não. Hã? Agora acabou direto. Ah, você não vai você descer lá não? Você já falou para mim mais ou menos, já sei. É eu tinha que passar aqui no Vito ver se tem almoço aqui pra nós. Pai, deve ferrer. ter a linguiça assada lá. Ah, se eu passar aqui, ele ia ficar muito contente. Mas eu fazer o horário. Exatamente. É, bem tarde. que olha, manda, professor? Olha uma árvore que já foi árvore aqui, ó. Eu vou filmar até mais devagar essa árvore, que nós estamos aqui. Ó. Eu não tinha filmado aqui. Foi... Ah, pastor, está ó, tá vendo esse prédio aqui? Sim. Aqui foi meu último serviço. Tomava conta de tudo isso aí da parte do arquivo. Era até aqui na frente. Ultimamente Naquela... foi a biblioteca do Sr. Nelson. Foi Fusse. antes do arquivo. Antes do arquivo? É, antes do arquivo. Eu conheci o Sr. Nelson. É... Eu vou passar aqui pra gente filmar. vou passar aqui nesse negócio aqui, não. Vou passar onde? Da linha do trem aqui, ó. Em cima da linha do trem. A linha do... O trem passava aqui, né? Isso! Sim. Aí é onde está o passeio do, do pessoal Era bem nesse lugar aí mesmo O nosso contrato é por quantos anos? O nosso contrato é para a vida toda, né? Toda Até o dia que Deus nos levar Mas vai demorar, não vai, pastor? Ah, eu não sei Aí, <risos> esse final de semana eu tive momentos. Aí, ó. Essa Benita, qual que chama? O... Santos do Santos do Bom? É. Ela vai até lá no, no Pontilhão, depois é eu que é. Olha. Ô, Tênis, mas que caminhada boa nós fizemos, hein? Ah, também não. Pelo menos a, a avenida perto de casa eu tô conhecendo, né? Ah, você tá, tá bem, ué. É meu, meu chão, minha terra. É cada um no seu pedaço, cada um no seu quadrado, né? É, eu, eu é saudade eu dessa Amazonas. Amazonas. Muita vida. Eu, eu agradeço abenço. muito a Deus tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho que tirei foi daí, viu, pastor? E esses últimos 14 anos, pastor, esses últimos 14 anos é, foi a chave do meu emprego na Amazônia. Foi o período que mais eu viajei trabalhando, foi o período que eu paguei o INSS da Ionice, graças a Deus. Se hoje a gente tem uma vidinha financeira mais controlada, foi essa decisão que começou pela pessoa do Gustavo. Aí, ó. O Gustavo iniciou lá no Bradesco e nós concluímos. Ele pagou os quatro primeiros meses para a mãe, registrou a mãe, depois ele saiu e nós continuamos pagando. Foi bom. Tereis, agora nós vamos atravessar o viaduto. O viaduto do chá. Do chá. Ali, indo para distrito industrial. Para ah, tudo a gente pode relatar, não pode? É. Aí, estou fazendo uma reforma aqui, o treino. Tá muito bom. Não tinha observado mal. Tudo a gente pode relatar, pessoal? É, é, ué. Aí nesse pontilhão, em 2015, fevereiro de 2015, no dia 25 de fevereiro, bem aqui nesse farol. O farol fechou, o ônibus parou, estava no ônibus do Zelinho. Ele abriu um carro na frente, parou, brecou, sofreu um acidente aqui. Ó que me custou essa cirurgia na cabeça que eu dou então a vida da gente é cheia de história como o senhor falou eu não sabe se vai chegar ao centro. é Deus é que sabe é a gente não sabe nada uma certa vez o presbítero Saulo estava lá pregando a respeito do céu o céu é bom o céu é bom o céu é bom o céu é bom e de fato é deve ser Boa Escola Dominical, perguntei para ele assim, brincando com ele. Ô, oh, Salve, você quer ir embora agora? Ele falou não, eu ainda quero viver mais. Aí, tá indo aí para lá, ó. É. Me entendo. É, a vida é assim. Um Esse aí não... tá indo pra Jardim das Oliveiras. Isso. O senhor tem um terreno lá, né? Eu tenho dois. É... Eu estive lá quando a dona então você esteve lá na inauguração. Ela foi a primeira? A primeira ah. e nem estava né? depois de dois meses que passaram a sepultar. Ah. História. Aqui é o bairro São Joaquim. Eu vou passar aqui e vou dar uma voltinha só para a gente filmar o, o hospital ali. Só que a... Aqui é, na a não está gente... só um É, alto. O hospital está embaixo. Vamos dar um tá é. não, giro aqui. Eu gosto desse bairro, viu? E eu estou precisando de vir aqui conversar com o Jairo um pouco. para ele contar um pouco da história dele. Da igreja Batista. É, o Jairo está aqui na esquina. O senhor vai passar em frente ao hospital? Eu vou passar em frente ao hospital. Basta que eu vou te contar uma historinha. Aqui Aquilo. eu comecei já faz um mês. Hoteles. O, senhor, aqui, é, o, o senhor é conveniado aqui ou não? Niquei. O senhor é conveniado Son, aqui. Soltado. O senhor é, aqui. né? É. O senhor é conveniado aqui ou no regional? São Joaquim. Ah, aqui é muito bom. O, o, o Niquei. O... o Isso aqui era. É... O papai trabalhou aqui. Aqui era fazenda. Desesperado. Braulo? Qual, rapaz? Tudo jóia? 3 minutos. Então você tem história aqui desse, desse hospital? É, a gente tem porque a gente viu... O senhor sabia onde que era para ser esse hospital? Aonde? Tem ideia ou não? Não. O doutor Joaquim era médico na, na Amazônia. Ele que fazia o pré-natal e depois o doutor Michel que fazia os partos. Ele falava para nós, oh, nós, vamos construir um hospital aqui dentro. Na Amazonas? É. Falou várias vezes isso. Aí depois teve o loteamento aqui e tal. E ele... Eu não, eu não sei da história Direito Se ele ganhou ou foi doado pelo Pelo Sr. Joaquim Espereta é, é, não sei se foi doado pelo Sr. Joaquim aí, ó. Mas aí construiu Então eu conheço aqui Desde a base Desde a base Eu conheço Agora eu vi a conversa que eles vão construir Três andares Vi essa conversa é, ontem eu vi essa conversa Isso aí, Télio. é o um negócio o seguinte ah, Aqui tinha muitas árvores Do lado eles cortaram né? dos é. dois lados Eu tenho muito, muita foto aqui filme Vai devagarzinho, a gente vai falar aí. um pouco de cada coisa aí, ó. Na vai esquerda aí, tá vendo aí Cozinha, é. Dona G? Sim Faz um mês e pouquinho que nós estamos pegando Refeição aí, sábado e domingo eles não, eles não funcionam no domingo, então eu já pego uma boa refeição! Uma boa refeição! O, o, a, tá vendo esse, esse, esse portão branco? Sim. Aqui era o um, um pet shop do pet do, da filha do, do Ormizio, prebito Ormizio. Agora eu acho que fechou, que era aqui. o, o, o Teres a vida é um desafio constante, né? Sim. Você vê, ah, quando o Dr Joaquim veio para cá, isso aqui era só terra, né? Sim. Não tinha nada de... Não, não. É, é o que eu falei para o senhor no início da nossa conversa. Quando eu vim para aí, falou que eu tava vindo para meio do mato. E de Essa fato era longe isso aqui. É. Vai aqui para. É, você vou passar quer. aqui pela avenida. Não, é, porque se for aqui você vai sair lá embaixo. É, nós ia sair lá na no, no, no, no, parte de cima do, do... É bom que a gente filme essa, essa pracinha aqui da, do início da... Aqui é um grande problema é para o ônibus circular, o ônibus urbano da cidade. Para ele passar cedo aqui, ele passa apertado. Por causa do trânsito, né? É, é, o, então, horário, hora, é o horário do pique, né? É horário do pique. Isso é normal. Nós já lutamos ali na frente para colocar um semáforo. Mas até agora não conseguimos a aprovação. É. Aqui nessa avenida precisa ter muito cuidado, porque o povo é meio... É Esse vão... aqui é o distrito industrial, nós estamos indo é, é em direção distrital, mas nós vamos virar aqui, né? Aonde é que é não, vira? Mais não. na frente. Não. Depois da lombada. Depois da lombada Acabou é... a lombada à direita. É. O senhor, eu vou mostrar um caminho para o senhor. Caminho não. Um ponto de referência outra vez que vir em para ficar fácil para o senhor. Aqui no Pestalozzi? É, pessoal vai ser ali. Não, não. É. O vai virar aqui. É, aqui é. é o ponto de referência. Pestaló está lá tem que virar Vai descer. Mais ali na frente, do lado esquerdo, tem uma escola. Tem uma, é uma escola. A escola é da prefeitura. É na ruinha de baixo que vem. Se o senhor se perder, só vai direto. Na hora que começa a avenida, ela tem um canteirinho no meio. É mais fácil, é. para o senhor, pro senhor é, não se perder aqui, vai até lá que você vai ver, é duas esquerdas. É. Depois você vai voltar. Deres, essas casas são todas aqui mais nobres do que você. Sabe? Ah, sim. Ó a, metade, ó, a metade dessa rua aqui para a direita é São joaquim, metade para a esquerda é Santa Helena. Santa Helena. É. Ó, a escolinha é aqui, ó. A escolinha é aqui. Eu vou virar lá na, na, na praça. Não, não. Como chama aquela praça, lá, que é a rotatória lá? Não, a rotatória tá pra cá. Já, já ficou para trás? É. Se o senhor fosse virar, é aqui. É. Mas esquece é. daqui. Ó, o, senhor vai, o senhor vai olhando, ó. O senhor vai observando. É. A hora que começar o canteiro ali, ó, ó. Vai indo, ó. Olha lá, tem um canteiro no meio, não tem? Certo. O senhor vai virar esquerdo. É o melhor caminho pra vir em casa, pra quando não sabe, que você vai virar à esquerda. Aqui é Santa Helena. A, é, a primeira só virou à esquerda de novo. Aqui não tem jeito de senhor errar, você entendeu? Desceu, chegou no canteiro, virou à esquerda, Rua à esquerda. Rua Del peraí que é? Barbosa Leme. Deuclides Barbosa. É, ah, já tá até ali o nome. Né? Leme. É. Você já viu falar naquela lojinha? Que todo mundo vem? essa loja aqui, muito boa. Como é que chama? Antigamente tinha outro bom, norte Tinha outro nome. Muito bom. Boa. Aí o senhor subir, o senhor vai ver na direita a Assembleia de Deus. O senhor vai ver a Assembleia de Deus. Tem em frente a Assembleia de Deus. Ó. Aqui, ó. do lado esquerdo. Olha lá, Assembleia é de Deus, ó. Vai parar aqui. O senhor quer almoçar aí comigo? Vamos. Hã? Eu vou dar um bom pra frente. Olha, em casa estou esperando é. lá. Já teve chegado. É, ó. Tá vendo, pastor? É. Ó. 620. Ficou aí, é, nesse portão branco é. aqui. Falou. Falou. Pastor, pastor, L. te agradeço. Te agradeço de, de coração essa manhã maravilhosa que Deus continua a abençoar o senhor. A família, os filhos, os netos, que todos possam ser protegidos pelo Criador. Amém. Que sem Ele nós não somos nada. Foi uma alegria para mim ter dado esse giro. Esse giro, talvez amanhã, depois de amanhã, não tem muito valor. Mas daqui uns 30 ou 40 anos, eles vão ver isso aqui com outra lupa uma preocupação maior de analisar aonde nós andamos e Maravilha. o que nós falamos. Que Deus abençoe é Obrigado, Eu obrigado pela Eu quiser comer um feijão da dona Eunice, será um prazer. Falou? O um abraço. Aí Deus abençoe. Tem, aí sempre tem um peixinho aí, tá? uh, Coisa boa. Um, um abraço. abraço. Obrigado. Um abraço. Fica Tere. com Deus. Ótimo. É, é, uma alegria. A alegria foi nossa, é registrar o o, o, o, o Tere já está usando na, nos movimentos dele o gemido de velho. Mas é os é 40 que passou. <risos> é Quase mais 40. Quase mais 40. Mas nos 100 anos ah, só vai ah, filmando. Aí, ó, cem anos não vai dar outra volta. Falou então, meu irmão. Um abraço. Passa, passa ali na frente ali que eu vou filmar você assim, andando. você Ah lá. O meu amigo Teles. É isso aí, Teles. Valeu. Um abraço. Valeu. Foi muito bom. Depois você me manda. Falou, então. Depois você me manda, mano, né? Manda, manda.